uma visão muito forte que Deus me mostrava. E esta visão, ela não é para todas as pessoas. Essa visão é apenas e tão somente para aqueles que estão orando, pelo nosso país Orando Pela nação do Brasil Orando Pelas nossas Autoridades E orando Pela liberdade Do nosso povo Queridos Na visão Eu vi Uma árvore e esta árvore, ela crescia, crescia, e ela crescia. E ela ameaçava ser maior de todas as árvores. E ela ameaçava as outras árvores... Dizendo que ali só aquela árvore ia imperar, ia cuidar, ia dominar. Irmãos, essa árvore grande, muito grande, e ela... Blasfemava contra Deus e sua boca, cheia de arrogância, cheia de malignidade, e essa árvore, com seu coração cheio de maldade, queria porque queria dominar todas as árvores O que esta grande árvore não imaginava? Que o Criador de todas as coisas, ele tem o domínio. Ouça bem essa visão. Ela tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Esta árvore grande, prepotente, arrogante, desafiou Deus e Deus, o Criador, desceu a terra e na sua mão trouxe um grande machado e esse machado foi lançado com força no tronco desta árvore, e esta árvore foi cortada, esta árvore foi cortada, assim diz o Senhor, esta árvore foi cortada, lançada ao chão, para que nenhuma árvore se julgue maior de todas. Nenhuma árvore se julgue poderosa acima do Criador. Por isso, na visão, o Criador enviou um grande anjo com um grande machado. E esse machado foi lançado no tronco desta árvore. Repentinamente foi cortado. E esta grande árvore... Caio por terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esta grande revelação está por horas ou dias para acontecer. E quando ela acontecer, grande será a queda, grande será a ruína. Esta grande árvore cairá por terra, cortada, cairá por terra e será levada a nada. O Criador se aborreceu com esta árvore, porque esta árvore se levantou contra o Criador e blasfemou contra aquele que tudo pode. E eu creio, eu creio que o machado foi posto, que a árvore foi cortada, caiu por terra e o Criador tem o seu nome glorificado. Guarda esta visão, guarda esta revelação, pois quando acontecer, você saberá e Deus bradou, Deus bradou do alto céu, dizendo: Eu sou o Senhor e ninguém toca na minha igreja. Ninguém toca na minha igreja. E se tocar, eu digo: cessa, para, chega, eu determino o fim. Desta árvore, tenho dito, minha palavra não cai por terra, e sim, o seu cumprimento virá na hora certa e no meu tempo. Assim diz o Senhor. Posso ver, ouvir um amém de sua parte? Pois aquele que crê, verá. Guarde no seu coração, porque a palavra de Deus se cumpre. É chegada a hora de Deus tocar, bradar e colocar um fim nesta árvore arrogante que se levantou contra o Criador e contra o seu povo. Posso ouvir um amém? Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.